Motivados pelas comemorações dos 80 anos da cidade publicamos a partir dessa edição de número 151 história de empresas e profissionais que contribuem com seu trabalho para o progresso e para o bem-estar de todos da cidade registramos aqui a opinião de profissionais e empresários que estão conosco na edição eles fazem uma análise de como seus negócios participam da economia local e levantam um brinde a quem os colocou onde estão hoje vejam a seguir a ótica persona completa 22 anos de atividade em londrina com duas lojas e muitos clientes estando numa edição como essa comemorativa pelos 80 anos da cidade e vendo o sucesso da sua empresa hoje clóvis aqui você levantaria um brinde Olha, eu posso dizer que a ótica persona está com todo esse tempo, mas eu já estou no segmento em ótica 35. Posso dizer que a nossa empresa é uma empresa familiar, que está vindo os filhos, que pode estar dando sequência em um trabalho de qualidade, que a ótica persona hoje em Londrina é um grande nome. A Chamarra completa 30 anos de mercado e está com a gente nessa edição especial pelos 80 anos de Londrina. Na sua opinião, Conceição, o quanto a cidade e o mercado local foram importantes para o sucesso da Chamarra? Foi muito importante, né? Há 30 anos vivendo em Londrina, eu construí uma clientela enorme, né? São gerações, hoje eu atendo gerações, quem eu atendi criança, hoje é mamãe, atendo as vovós meus filhos, então, o mercado de Londrina, eu agradeço muito pela Chamarra estar há 30 anos no mercado. E de tudo o que aconteceu dentro da sua empresa nesses 30 anos, o que você destacaria de mais importante e aqui você levantaria um brinde hoje? Eu levantaria um brinde a toda a minha equipe de trabalho e a minhas clientes e as pessoas que passaram pela história da Chamarra. Dr. Áureo, ao ver o sucesso da sua clínica hoje, um negócio gerenciado em família, o que te dá mais prazer e a que você levantaria um brinde nesse momento? Bom, é... ao ver o nosso negócio em família crescendo, me dá muito prazer ver os filhos e a esposa junto trabalhando em prol de benefício de pessoas que necessitam do nosso trabalho. E gostaria de levantar um brinde especial a todas as pessoas, a todos os clientes e amigos que durante ao longo de todos esses anos consegui, é, é, confiaram em nosso trabalho e nos dão aquele estímulo, aquele gás a mais para que nós possamos cada vez mais melhorar a nossa qualidade e o nosso atendimento.